Sara e Nicolas Santos, os dois primeiros tricampeões da Copa do Mundo. No primeiro dia de Copa do Mundo em Indianápolis, Sara ostro venceu sem livre pela terceira vez no circuito e a terceira vez no 100 borboleta. Entre as duas vitórias da Sara Ostro a vitória do Nicolas Santos no 50 borboleta. Os dois são os únicos em todo o circuito que conseguiram as três vitórias. Primeiro dia muito bom em Indianápolis. Nós tivemos três melhores tempos do mundo na competição. A prova dos 50 metros nado peito, da Lili King, melhor tempo do mundo, nós não tínhamos nenhuma nadadora tendo quebrado a barreira do 30 em 2019 e as duas primeiras colocadas acabaram quebrando a barreira. Ela, a Lili King, com a segunda vitória, venceu o 200 peito num final de prova muito bom e a Yulia Fimova, que ficou na segunda colocação nas duas provas. O Danas Rapsis vencedor dos 200 metros nado livre, o lituano, ele que já tinha vencido na etapa de Budapeste, fez a segunda vitória e agora fazendo o melhor tempo do mundo. E a terceira melhor marca do mundo foi exatamente com a Sara Yostro na prova dos 100 metros borboleta. E olha que ela chegou mal, ela chegou errado. Por falar em chegar errado, Nicolas Santos, mais uma vez. Eu até durante a transmissão, até olhando para algum papel, perdi, mas no videotape ficou muito claro. Mais uma vez, pela terceira vez que ele vence a prova, o Nicolas erra a chegada. E o que era errar a chegada? A chegada perfeita é aquela que o nadador aplica a técnica de movimentos de nado e ele chega. Não existe nenhum hiato, não existe preparação entre o final da última abraçada e a entrada na borda. No caso do Nicolas ontem, em Budapeste e Guanzu, nas três, ele termina a abraçada e tem uma sequência, né, quase como uma deslizada, uma projetada, e acaba aí alguns décimos, alguns centésimos ou talvez até décimos de segundo. Nada disso apaga a bela performance do Nícolas. Excelente saída mais uma vez, velocidade de reação a é melhor do bloco, 0.59. Quando começa a nadar, a nadar já está na frente, uma prova muito boa e muito bem feita. E nadar para 22, mais uma vez, 22.9 evidentemente não é a melhor marca dele, mas é uma marca muito expressiva, ele tem... Não são muitos nadadores que têm nadado abaixo dos 23 segundos em 2019, mas só tem um que consegue nadar mais de uma vez, que é o Nicolas Santos, terceira vitória dele. Se foi tudo bem, se foi tudo perfeito para o Nicolas, a gente não pode dizer a mesma coisa nem para o Bruno Fratos e nem para a Etienne Medeiros, os outros dois nadadores brasileiros que atuaram no primeiro dia. O Bruno era da prova dos 50 metros, do livre. A velocidade de reação não foi das melhores, 0.66, mas pior do que a velocidade de reação foi a mecânica da saída. Se você prestar atenção, e até mostrou na hora, na transmissão do Sport TV, ele entra muito raso e ele sobe muito rápido. Ele não é grande coisa no submerso, não é a maior e é a melhor característica do Bruno, mas a saída de ontem foi muito ruim. Aí ele sai atrás e 50 livre quando você sai atrás para recuperar, não acontece. E pior, eu ainda acho que ele não cresceu durante a prova. Talvez até brabo, chateado, o que acontece, viu gente? Você entra na água, você sabe que não está bem e acaba a coisa não acontecendo. Quando o Bruno Fratos nada para 22, alguma coisa aconteceu. E um detalhe, e até foi bom que na transmissão o Claudio Schoeman fez uma pergunta, coach, Algum problema, algum alerta em relação ao Campeonato Mundial? Nenhum, pelo contrário. Você tem que entender que nessa transformação, nessa competição, essa entrada deste evento, ela cria outros parâmetros. Até porque estão todos preparando-se ou para o Campeonato Mundial, que vem em julho, ou para os Jogos Pan-Americanos, que vem em agosto. Ou seja, os nadadores estão em diferentes fases de treinamento. Agora nada mais é importante que haja um bom desempenho, lógico que é, mas o importante é a preparação para a competição principal o que chama mais atenção não é a performance propriamente dita, e sim a parte técnica. Foi aí que me chamou a atenção que a, por, a parte técnica do Bruno não foi perfeita. E isso é que precisa de atenção. Também não gostei da Etienne Medeiros, achei ela pesada, achei dura na prova de 50 costas, saída boa, saída perfeita, a parte mecânica muito bem, mas eu achei, assim, fisicamente um pouco duro, um pouco cansada. E a comprovação disso não foi só a prova de 50 costas, mas também os 100 metros da do Livre. Ela, os 50 costas dela do 27-3 do, do, do Troféu Brasil, ainda é o melhor tempo do mundo, ontem ela nadou mais de um segundo ponto alguma coisa em relação a isso. O pior é o 100 metros do estado livre no revezamento que ela piorou um segundo em relação ao que ela tinha feito em Budapeste. Pode ter certeza que a gente está de volta ao treinamento está focada rumo ao campeonato mundial. Nas, nas provas de ontem, eu acho que só tivemos duas provas que realmente o nível da competição foi baixo. Para mim foi o 200 Borboleta e o 200 Medley. Nas duas a vitória do Chase Kelly. As duas as provas com quatro nadadores americanos, com a perda, vamos dizer assim, da, da, da qualidade nos aniversários, você acabou ressaltando quem estava ali um pouco melhor, mas a qualidade da prova não foi boa. A prova mais interessante do primeiro dia, eu acho que é a disputa da, dos 200 metros lá do peito entre Lily King e Yulia Fimova. Essa prova chama realmente muita atenção, até porque a Lily King praticamente... É, sai da onde a gente não esperava, esses últimos 50 metros dela foi sensacional, faz uma vitória em casa, sensacional, ela que é natural de Evansville, que é pertinho de, da cidade de Indianápolis, e treina em Bloomington que é mais perto ainda, então estava ali a família toda, os amigos, os colegas de escola, torcendo por uma das que as maiores rivalidades da natação mundial, e ela faz o segundo melhor tempo do mundo, e a Edmilie Fiboba fez o terceiro melhor tempo do mundo, Achei sensacional. Que bom que depois as duas voltam para a piscina, fazem 50 peitos. No 50 peito, a gente até já falou, as duas nadando para casa dos 29 segundos. Hoje, sábado, temos a segunda etapa da Copa dos Campeões. Hoje tem Felipe Lima e João Gomes Júnior. Os dois foram os vencedores do 50 peito até agora. O Felipe ganhou e o Guanzu, o João ganhou em Budapeste. Hoje vamos ver aí quem leva. Tomara que seja mais uma vitória brasileira. E tem Bruno Fratos. Bruno Fratos vai nadar a prova dos 100 metros Nado livre, isso acontece o seguinte, o Bruno Fratos não estava na lista dos nadadores, provavelmente a FINA não teve uma confirmação, faz o um convite, o Bruno Fratos aceita, e ele nada a prova dos 100 metros na livre, que bom para nós que temos mais uma oportunidade de ver um nadador brasileiro na água. 8 da noite, Sport TV, conto com a sua audiência, a gente se vê e a gente volta aqui, amanhã, até lá.